Bem-vindo a mais um tutorial em vídeo da Exness. Hoje mostraremos como baixar, iniciar sessão e configurar o aplicativo MT4. Para começar, acesse o site da Exness e toque em Ferramentas e Serviços. Selecione MT4 e toque em MT4 para iOS. Depois de baixar o aplicativo, toque em Configurações para iniciar sessão. Selecione Nova conta e toque aqui. Procure por exness nos servidores e selecione aquele em que está a sua conta de negociação. Inicie sessão utilizando seu número de conta do MT4 e sua senha da operação. Toque em Salvar Senha se deseja salvar seus dados de acesso no dispositivo. Toque aqui para iniciar sessão. Venha conhecer o terminal móvel do MT4 conosco. A guia Cotação mostra uma lista de pares cambiais que podem ser negociados. Para adicionar um símbolo, toque aqui e selecione um dos grupos disponíveis. Toque em Mais para adicionar um símbolo à lista. Para excluir um par cambial, toque no ícone do lápis e escolha todos aqueles que deseja remover. Em seguida, toque no ícone da lixeira. A guia Gráficos pode exibir apenas um gráfico por vez. Toque no botão Negociação aqui para configurar uma negociação ou toque em qualquer lugar no gráfico para abrir as opções. Você também pode adicionar indicadores e objetos aos gráficos. A guia Negociação mostra informações de sua conta como saldo, capital líquido, margem, margem livre e nível de margem. Você também pode ver as negociações abertas no momento. O histórico contém informações detalhadas de todas as negociações fechadas, além de transações de depósito e retirada. Você pode ver suas transações por dia, semana ou mês. Toque aqui para estabelecer um prazo personalizado para o histórico da conta. Agora vamos explorar os inúmeros recursos úteis da guia Configurações. Em caixa de correio, você encontrará comunicações do MetaTrader e da Exnas sobre sua conta ou qualquer notícia relevante. Você encontrará últimas notícias econômicas na guia Notícias. Toque em uma matéria para ter acesso ao texto completo. Você pode salvar suas notícias preferidas nos favoritos tocando aqui. Essa guia permite que você converse em tempo real com membros da comunidade MQL5 para iniciar sessão. No entanto, primeiro será necessário realizar o cadastro do MQL5 para iniciar sessão. Toque em OTP para definir um PIN e proteger seu aplicativo de acesso não autorizado. Em Interface, você pode alterar o idioma em que o aplicativo é exibido. Toque em Gráficos para configurar suas preferências de gráfico. A Guia Diário lista todos os eventos técnicos ocorridos no aplicativo MT4 e é muito útil para a solução de problemas. A atividade é armazenada por data e você pode alternar entre várias datas. Você também pode usar um ícone de envio para mandar as informações de um dia determinado para qualquer e-mail. Por fim, a guia Configurações apresenta as informações sobre o aplicativo MT4, que também podem ser úteis para a solução de problemas. Isso é tudo! Agora você está pronto para começar a negociar usando o aplicativo. Agradecemos por escolher a Exnas.